Grande mistério no Clash Royale. Tá uma loucura, o Twitter tá fervendo e muita gente tentando decifrar o que o Clash Royale postou que a gente ainda não conseguiu entender totalmente. Ou será que sim? Se liga só aqui no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera. É o seguinte. Já voltamos com mais um vídeo de notícia, e de uma notícia, eu diria, misteriosa. Muita gente querendo saber o que significa a imagem que todos os perfis de competitivo do Clash Royale postaram. Não sabem o que é, tá, com certeza ainda o que é, mas tem muita teoria, já apareceu muita coisa. A gente tá, eu acho que a gente está próximo de descobrir o que é. Bom, primeiro que tudo começou com este tweet aqui. Que eu coloquei o tweet do, da conta brasileira de esportes do Clash Royale Porque eles postaram em espanhol e inglês também, né? Mas em português, no brilho do crepúsculo, três viajantes chegam à recepção do hotel Tudo parece estar em ordem, a aparência pode iludir, o tempo não é o que parece Ou é? E aí tem ali um, um reloginho, né? Com um posicionamento de, de ponteiros ali que daqui a pouco a gente vai ver pode ter alguma coisa diferente E tá escrito lá, ó, que outras pistas enigmáticas você encontrará Então, em tese, eles já falam que nesse texto deles tem uma pista enigmática Porque eles falam que outras pistas você também encontrará Então, eles falam ali no crepúsculo, no brilho do crepúsculo Por que no brilho do crepúsculo? Vamos... Bom, comenta aí se eu tiver alguma ideia a respeito Três viajantes chegam à recepção do hotel. Tudo parece estar em ordem, a aparência pode iludir. O tempo não é o que parece ou é. Então o tempo pode não ser realmente o tempo real. Calma, não fica maluco porque é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês agora a imagem full, né? A imagem pra vocês poderem saber é essa daqui, ó. Essa é a imagem full pra vocês poderem ter uma noção do que eles estão falando. Ó, tem ali maletas aqui do lado esquerdo, maletas do lado direito... É, tem ali uma cidade ao fundo, ele tá numa frente de um hotel ali O Bárbaro e um Porco Real Tem ali um com um, um Mac, provavelmente, um lustre Alguns relógios, como já tem, né, normalmente em, em hotéis Sempre tem esses relógios da, do mundo todo pra galera saber Que horas são no, nos outros lugares importantes do mundo E tem ali uma máquina, que a gente não sabe ainda o que é Bom, vamos tentar entender o seguinte Depois que... Ah, e o seguinte, né Tudo isso daí tá sendo visto... Pelo Mega Cavaleiro, né? Então, esse, essa visão que você tá tendo é a visão do Mega Cavaleiro. O Porco Real tá ali virando pra trás, tipo, chamando o Mega Cavaleiro ou falando com ele, alguma coisa assim. Não sei, falando é bom, né? N não sei o que é, certamente. Mas é a visão do Mega Cavaleiro. Aqui na frente a gente vê as luvas e a gente tá vendo aí com os olhos dele por dentro da uh, armadura dele. Bom, vamos lá então, vamos voltar aqui porque é o seguinte, ó. Na segunda imagem. A gente já vai ter algumas coisas mais interessantes. Sabe aquela cidade que a gente viu lá nessa imagem? Lá ao fundo, a cidade que tá ali ao fundo? Então, o pessoal do Twitter começou aí a investigar. E entenderam aí, ó, o China Royale Sports colocou ali um Twitter de, que acompanha o Clash Royale na China. Botou ali que a imagem é a mesma imagem... Dessa daqui ó, é mais ou menos a mesma imagem essa daqui E o que seria essa imagem? Calma, calma que é o seguinte ó Essa imagem provavelmente é muito próxima do que a gente viu Lá naquela imagem full né, mas agora vai ficar mais claro pra vocês Por conta dessa outra imagem ó Essa imagem aqui ó Essa imagem aqui é um pedaço daquele fundo Que a gente viu na tela full e tá ali um prédio escrito Aurora em cima Então eles deram um zoom E aí o pessoal falou, ele tipo, falou Aurora E aí tinha um monte de olhinho, né? O Chique, que é um espanhol, provavelmente tá lá, comentou isso E aí o F. Clamps ali colocou um prédio Aurora Escrito Aurora ali E se você for ver, é a mesma ideia da foto, ó O prédio com o negócio Aurora e do lado, o Citigroup ali do lado e isso, isso daí fica lá na China, calma, calma que vocês vão entender o que nós estamos falando Porque, ó, olha essa imagem aqui, ó, Aurora Easy, Aurora Plaza, é o Aurora Plaza que fica em Xangai na China, rapaziada Então vamos lá, vamos dar uma olhada direito aqui, nós estamos aqui nessa imagem, vamos a imagem full, então lá no fundo a gente vê os prédios, olha aqueles prédios que... aquele prédio da esquerda, que é bem comprido e tem duas bolas ali, dois globos É exatamente aquele prédio que a gente tinha visto naquela imagem de Xangai Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui, essa daqui, ó Aquele mesmo prédio ali da esquerda, hein, que legal, cara, que legal Bom, vamos lá então, mais detalhes aí a respeito, né Então, aqui a gente vê ali os prédios da esquerda e na direita a gente vê aquele prédio a Aurora, que é o mesmo prédio que tem em Xangai, na China E olha a coincidência, o hotel tem ali como relógio maior Xangai Xangai é o relógio maior ali do centro do hotel Olha que coincidência, que coincidência né? Que coincidência, né? Bom, vamos, vamos saber um pouquinho mais a respeito e o que a gente sabe agora Bom, prestem atenção que no hotel tem ali um relógio com horário de Los Angeles um relógio ali de Angeles de está como sete... Marcando sete horas. Será que é horas mesmo? O de Londres está marcando ali, ó... Como se fosse três horas, né? Então, ali o de Londres, hein? E o de Tóquio? O de Tóquio tá como se fosse ali uma da tarde. Ou, é, de repente, invertido ali, meio-dia. Meio-dia e cinco. Eu acho que seria mais pro uma ali. Então, tem um relógio que um ponteiro tá no 7, Um ponteiro tá no três. E um ponteiro tá no um. E o que tem em comum deles... Todos eles estão no 12. Então, 7, 12 em Los Angeles, 3, 12 em Londres, 1, 12 em Tóquio. Interessante, né? Bom, calma aí, vamos pular então pra próxima imagem, porque olha o que esse mano fez aqui pra gente, ó. O shang colocou aqui pra gente, 2020 Worlds em Xangai, 5 e 30. Do nada, ele colocou isso, jogou, puf, do nada, do nada na gente. Aí ele falou... 3 de dezembro, Londres 1 de dezembro, Tóquio 7 de dezembro, Los Angeles calma, calma, é muita informação deixa eu voltar lá naquela imagem então ali então ele tá querendo dizer que os, os ponteiros não são hora para Los Angeles, Londres e Tóquio são dias, então 7 de Ali um ponteiro no 7, um ponteiro no 12 em Los Angeles Um ponteiro no 3 e um ponteiro no 12 em Londres seria 3 de dezembro E um ponteiro no 1 e um ponteiro no 12 seria 1 de dezembro Então ele falou aí que na verdade não são horas, são dias Ele representa com os números os dias Então em Los Angeles, 7 de dezembro Londres, 3 de dezembro Tóquio, 1 de dezembro Hum, interessante, hein? interessante Então essa foi a ideia do Sean. Bom, ele falou mais, ele falou mais aqui. Então calma aí, vamos, vamos ver, porque tem informação. Ele falou então essas datas aí. Ele falou também sobre as malas, né? Seis malas, três times oeste, três times leste. Hum, faz sentido. Três malas do lado leste, três malas do lado oeste. Será que serão times classificados para o mundial? Então será que teríamos... Três times da CRL oeste, três times da CRL Est, da Leste. Hum, pode ser, hein? Inclusive, a gente se aproximar, a gente vê ali que os adesivos nas malas tem um adesivo de frágil, tem um adesivo de Clash Royale e tem um adesivo de CRL. Hum, calma aí, calma aí tem muita coisa ainda. Bom, do F a gente vai pular então do G, porque ele falou sobre datas, né? 1 de dezembro, 3 de dezembro, 7 de dezembro. Vamos pela ordem, primeiro vamos agora aqui para 3 de dezembro de 2017 Olha quem vos fala, é aquele que aparece ali Então onde eu estava naquele dia? Final mundial de Clash Royale, final mundial da Crown Championship 2017 Ao lado do meu amigo Flakes, 3 de dezembro de 2017 3 de dezembro de 2017 Vamos ver ali? Então eles tavam, estávamos em Londres né, eu e Flakes em Londres dia 3 de dezembro, vamos ver aqui na imagem que aparece aqui, hein Londres 3 12, hum, 3 do 12 em Londres faz sentido, faz sentido, <risos> exatamente, faz sentido bom, vamos para outro então, ele falou sobre outras também, né vamos lá então agora falar sobre a outra imagem, né, que é essa daqui, ó essa daqui Clash Royale League Finals Cade perde para Nova E é vice campeã mundial Essa matéria do SportV Saiu que dia? 1 do 12 de 2018 1 do 12 de 2018 No Japão Porque esse mundial foi no Japão Olha lá Levam leva um o troféu do torneio no Japão hum, Japão 1 do 12, deixa eu ver, deixa eu ver uma coisa Tóquio 1... Um, 12... Hum... Tóquio 1 do 12... Faz sentido... Bom, calma, faz sentido... Mas não diz nada ainda... Vamos ver então agora... A outra imagem... 2019... Final da CRL ao vivo de Los Angeles... 7 de dezembro de 2019... 7 do 12... Eu e Decão estávamos em Los Angeles nessa data, hein... 7 do 12... Final da CRL... Pera aí, mas tem uma coisa engraçada aqui, hein? Los Angeles, um ponteiro no 7, um ponteiro no 12. Hum. 7 do 12. Então temos 7 do 12 Los Angeles Mundial. 3 do 12 Londres mundial. 1 do 12 Tóquio mundial. Hum, Interessantíssimo, eu diria, hein? Interessantíssimo, hein? Bom, vamos lá, porque é o seguinte, então vamos voltar aqui a imagem que a gente falou, essa aqui, ó. Então, em tese, os três relógios que acompanham aquele relógio grande de Xangai falam sobre o Mundial, e não necessariamente é sobre o horário, e sim sobre data. Então, já tem gente falando que Xangai, sim, é o Mundial, porque ela tá acompanhando os outros três locais de Mundial. Xangai, mundial, próximo mundial da CRL em Xangai Olha que legal, hein? Bom, mas ainda falta coisa, não falta? Qual a data? Tem os ponteiros ali, mas calma Tem um ponteiro no 5 e um ponteiro no 6 Hum, que estranho, né? Estranho, diferente do que a gente tava Todos são 12, por que 5 e 6? Bom, vamos ver aqui uma outra imagem Que é a imagem que segue aqui, ó que é essa imagem aqui. O próprio China Royal Sports publicou ali, ó, o item que a gente vê na, na bancada daquela imagem, essa bancada aqui, ó, a bancada ali, ó, do lado direito do bárbaro, é esse aqui, ó. É esse equipamento. Esse equipamento lá na na China é um equipamento de aluguel de power bank. Então você vai lá, ó, do lado direito aí tem a, a imagem do que é realmente é um aluguel de bank. você coloca lá, faz o, o QR code, paga por um período pra você alugar E aí sai um powerbank pra você usar, pra você carregar o que você precisar e depois você devolve Olha que animal, né? Muito interessante, interessante E aí a gente vê que nessa imagem da esquerda tem dois pontinhos apagados e quatro pontinhos acesos Muito legal, então em tese, quando, ó, e a da direita tá explicando por quê. Quando você tira o power powerbank, o, o, o, o sinal apaga porque ele mostra que ali não tem o um power bank, Então você tem que ir no outro para liberar. Interessante, né? Bom, vamos ver uma coisa. Uma outra imagem que eu vou complementar. Eu nem vou tirar essa daí da tela, hein? Vou complementar. Olha essa imagem. Essa imagem aqui, o Didik... Didik, acho que é isso. O líder ali mandou. Talvez isso se refere ao número 5. Em alfabeto braille. Olha o nível que os caras chegaram. Bom, dezembro 5... 2020 é um sábado, o mesmo dos anteriores da, da, da World Finals da CRL, né? Os dias de World Finals, que é a que foi aí todos no sábado também, né? O dia 1, o dia 3, o dia 7 de cada um do seu ano, né? Então ele fala ali, ó, talvez seja a final no dia 5, porque em Braille tá ali, ó, tá apagado. Qual tá apagado ali na, na imagem de cima? O primeiro do lado esquerdo e o segundo do lado direito Isso aí, ó, o 5 ali, ó O que representa o número 5 é um pontinho da, da direita ali em cima E o outro embaixo ali, do meio, do lado direito Exatamente o que tá naquele equipamento de cima, que tá aparecendo ali do lado Muito top! Então isso representaria o número 5 Então temos aí um 5 Um 5? Beleza Bom, tá bom, beleza, vamos ver Então a gente tem aí o quê? Que Xangai seria a próxima sede do Mundial. Temos um 5 aí em, em Braille, que a gente não sabe se realmente tem ligação ou não. Mas a gente sabe que dia 5 que dia de dezembro deste ano cai um sábado. Olha isso aqui. Calendário 2020, dezembro. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se foca. Foca, foca, foca, foca. Focou ali, ó. Tá aqui no canto, tá aqui no canto, ó. Tá aqui no cantinho, aqui, ó. 5 de Deixa eu ver se foco. Focou. Oh, oh, focou, focou, focou, focou. Meu Deus, não foca! 5 de dezembro, sábado. Olha aí, ó. Focou. 5 de dezembro deste ano. É um sábado, que interessante, hein? O 5 que o Power Bank ali, a máquina de Power Bank menciona, pode ser um sábado deste ano. Em dezembro, hein? Será que é isso? Bom, agora vamos para outra teoria Essa é a primeira teoria A segunda, tudo isso funciona A segunda teoria é o seguinte Deixa eu tirar essas duas imagens daqui Porque a gente vai voltar para aquela imagem grande Por quê? Porque acontece o seguinte A gente vê que não tem nenhum ponteiro no 12 Ali na, naquele relógio de Xangai Tem um ponteiro no 5 e um ponteiro no 6 Beleza um ponteiro no 5, um ponteiro no 6. O do 5 repete ali a ideia com aquele número em braille daquela máquina da direita. Mas o 6 tá perdido ali. Será que não seria aí? Como eles falaram do, é, as datas certinhas do Mundial, será que o Mundial aconteceria em 5 do 6? Hum... Será que isso pode acontecer? 5 do 6? 5 de junho de 2021. A gente sabe que a gente tá numa pandemia, né, galera? A gente sabe que tá na pandemia. E aí eu fui buscar... Dia 5 de junho de 2021. Que dia será da semana? 5 de junho de 2021 é um sábado. 5 de junho de 2021 é um sábado também. Bom, galera, depois desse vídeo grande aqui com várias informações, várias dicas, várias coisas para vocês poderem pensar a respeito... Dessa imagem aqui que a gente vê E agora? E agora, meus manos? Qual é a ideia que vocês têm a respeito disso? Você acha que o Mundial vai ser em Xangai? Bom, acho que todo mundo concorda que aquela imagem do fundo da cidade é de Xangai Que o Aurora é em Xangai Tem ali o relógio de Xangai Mas... E a data? 5 de dezembro de 2020? Um sábado? Ou 5 do 6? 5 de junho de 2021? Um um sábado. Bom, agora é com vocês, meus amigos. Comentem aqui embaixo qual a data que você acha que será o mundial. Será que nós estamos certos? Será que vai ser dia 5 de dezembro de 2020? Com pandemia? Será que vai ter passado a pandemia e dá certo? Dá pra rolar? Ou será que seria 5 de junho? E eles adiariam o Mundial para o meio do ano que vem? Que aí acho que é mais tranquilo em tese. Acho que até lá já deve ter a vacina tudo tranquilo. E aí a gente teria um mundial mais tranquilo? Será que eles adiariam? Bom, as dúvidas estão no ar e você vai me ajudar a definir isso daí. O que, que você acha? Você acha que rola esse ano em dezembro, dia 5? Ou no ano que vem, em junho, no dia 5? Uma boa dúvida, né? Comenta aqui embaixo que eu quero saber se vocês descobriram alguma coisa a mais Dessa imagem que eu coloquei aqui E que vocês viram bastante E é claro, se tiver uma ideia diferente da minha Comenta aí também que eu quero saber E aí quem sabe eu não posso fazer um vídeo Falando sobre a sua teoria A respeito dessa imagem enigmática Do Clash Royale Então é isso, manos Muito obrigado a todos Tamo junto É nóis Falou